cara tem não olha ele fazendo mãe como quem diz ah tem sim ó vai querer me pegar <risos> tem não tem não compadre eu vou lá que já tô com medo de você é ó <risos> ó oh, oh. ele ia pular em você na minha mochila devia ter gravado isso <risos> Ia pular na minha mochila, e ele se preparou ele quando ele foi ali na. Ele chegou aqui, ó. Na ponta dessa pedra aqui, ó. Na ponta aqui, ó. Caralho! Falei pra tu não dar bola. <risos> é porque ele engana, ele troca ideia de que tá bom. tranquilo. Mas na verdade. Ó, lá vem de novo. Ele tá só esperando pra chegar mais perto. Ó, lá, ó. Essa é a estratégia. Mas você viu? Me banquei o gorila, é. olha <risos> lá. Muito bom. Uh! Se eu tivesse vem. com a minha câmera ligada, eu teria gravado vocês ia ser é muito engraçado. <risos> Esse é o ponto de ataque deles, né? Essa pedra aqui.